Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge sempre na companhia do seu parceiro Lucar. Até o final da década de 90, não é exagero dizer que os arcades, também conhecidos como fliperamas, representavam que havia de melhor em termos de hardware no mundo dos videogames, proporcionando jogatinas rápidas, diretas e sem firula. Foram nos arcades que, dentre outros gêneros, se popularizaram rapidamente os games de luta. Foram nos fliperamas que vimos nascer franquias incríveis como Street Fighter, The King of Fighters, Tekken e muitas outras. Desde a época de ouro dos fliperamas, os jogos de luta proporcionaram embates épicos e estimularam, como nunca, a competitividade entre os jogadores. Mas no meio de tanta rivalidade entre as franquias, surgiram curiosos questionamentos entre os gamers. Quem venceria em uma luta? Ken Masters ou Hyo Sakazaki? Akuma ou Yoriagami? O que por muito tempo significava um som distante dos jogadores, a partir da segunda metade da década de 90 passou a se tornar realidade com a chegada de games que, de maneira absolutamente inédita, colocaram frente a frente personagens da Marvel, SNK, Capcom, Square e até mesmo os carismáticos mascotes da Nintendo. Nesse vídeo, falaremos sobre importantes games de luta que fizeram alegria não só dos jogadores de fliperama, mas também de jogadores de consoles de mesa e portáteis, que mal podiam acreditar em seus olhos ao ver seus personagens favoritos, pertencentes a universos diferentes, frente a frente em debates impactantes. Então estou uma pipoca!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 no curso da década de 80 e até o final da década de 90, foi uma empresa conhecida pelo extremo capricho na elaboração de seus games. Essa empresa, vista como principal concorrente da Capcom, tinha grande portfólio de games e personagens. Ikari Warriors, Fatal Fury, Art of Fighting e Athena foram apenas algumas de suas franquias que nasceram nos fliperanas. A empresa, que já tinha grande reconhecimento e sucesso resolveu, no ano de 1994, reunir seus principais personagens e o que pode ser considerado o primeiro grande crossover da história dos games de luta, com o lançamento de The King of Fighters 94. Nesse game, que deu pontapé inicial para a série, foram reunidos personagens de Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors e Psycho Soldiers que formaram trilhos para batalhar em 3 rounds. A série The King of Fighters, que é carinhosamente lembrada por sua presença garantida nos Fliperamas de shopping e rodoviária, é marcada por importantíssimas características. Seus excelentes arcos de história, que geralmente eram rasos e relevantes em outros lindos de luta, a exigência de técnica apurada por parte dos jogadores, que exigem grande talento, domínio e criatividade para execução de combos, e personagens com estilos bastante variados entre si. A série principal da franquia ostenta, atualmente, nada menos que 14 games lançados no decorrer de mais de 25 anos, em que novos personagens vieram a ser adicionados gradativamente, dentre eles, conhecidos vilões como Gizzy Howard, Rugal e Orochi. Também foi em The King of Fighters que nasceram personagens marcantes como os mundialmente famosos Kyoko Zanagi e Yori Yagami. Vale lembrar que até o ano de 2003, seus games eram lançados anualmente para a placa MVS, para o um incrivelmente caro console de mesa Neo Geo e também para os consoles da quarta geração. Posteriormente, seus games vieram ser lançados para as novas placas arcade e consoles da sexta, sétima e oitava geração. Não podemos deixar de dizer que diversos games da franquia vêm sendo relançados para a atual geração de consoles, como Playstation 4 e Nintendo Switch, e são fortemente recomendados principalmente para aquele jogador que ainda não teve contato com a franquia, mas é amante incurável de games do gênero. É simplesmente impossível abordar games de luta sem nos lembrar da Capcom, a criadora da série Street Fighter, e que protagonizou verdadeira revolução no gênero. Não é exagero dizer que a empresa foi responsável pela extrema popularização dos games de luta, grande febre nos anos 90. Com o sucesso de Street Fighter e o surgimento de concorrentes, como os incríveis games elaborados pela SNK, a Capcom começou a produzir spin-offs de grande sucesso e relevância, como a série Street Fighter Zero. Por outro lado, a empresa, em meados da década de 90, firmou parceria com a Marvel e que rendeu maravilhosos games para os consoles de 16 bits. Mas o grande ponto de sucesso da parceria se iniciou com os games de luta, com os inesquecíveis X- men Children of the Atom e Marvel Super Heroes, ambos lançados para os arcades e sua nova placa CPS-2. Os games fizeram um enorme sucesso por conta de sua jogabilidade, que diferentemente do que era visto em Street Fighter, era mais frenética e acelerada. Com o sucesso da parceria com a Marvel, e o surpreendente sucesso do crossover visto em The King of Fighters, não tardou até que a empresa, no ano de 1996, colocasse frente a frente personagens da série X-Men e Street Fighter, com batalhas que mesclavam o estilo acelerado e frenético de Marvel Super Heroes, com projéteis percorrendo toda a extensão da tela, com a técnica vista na série Street Fighter Zero. X-Men vs Street Fighter fez incrível sucesso em fliperamas por todo o globo, não só por sua jogabilidade, mas pelos gráficos 2D simplesmente inacreditáveis e músicas marcantes. Não tardou até que continuações viessem, com os games Marvel Super Heroes vs Street Fighter em 1997 e o lendário Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes em 1998. A série continuou em Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, que marcou a migração da franquia para a então nova e poderosa placa Naomi, baseada no hardware do Sega Dreamcast, em um game marcado pela jogabilidade ainda mais frenética, pela simplificação dos comandos e por um número de personagens nunca antes visto. O último ponto alto dessa série de crossovers veio em Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds, lançado inicialmente nos consoles Playstation 3 e Xbox 360, com incrível uso da engine caseira da Capcom, a MT Framework. Posteriormente, o game recebeu uma competente versão para o Playstation Vita e foi relançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Com o fim da parceria entre Capcom e Marvel em meados dos anos 2000, um novo game veio a ser lançado apenas no ano de 2017, como visto em Marvel vs. Capcom Infinite, sem o mesmo apelo e qualidade dos games anteriores. A queda de qualidade na produção é justificada, nos bastidores, pela forte intervenção da Disney na produção e direção do game, o que não acontecia na época de ouro vivida pela Capcom e a Marvel. Independentemente de seu último lançamento, não se pode ignorar que essa série de crossovers ostenta jogos incríveis, possui altíssimo nível de competitividade, visto que sempre estiveram presentes em campeonatos como a Evo e certamente mora no coração de todos aqueles que gostavam de jogar em fliperamas ou até mesmo via emulação online por meio do eficiente sistema de servidores Kylera. A década de 90 foi extremamente generosa para os amantes dos games de luta e ao seu final já havia forte legado consolidado por empresas tradicionais como a Capcom e a SNK. Mas, no ano de 1999, foi apresentado ao mundo algo simplesmente inesperado. A Nintendo colocou frente a frente seus principais mascotes como Mario, Luigi, Donkey Kong e Link para se estapear em Super Smash Bros. para Nintendo 64, em um game cujos padrões eram totalmente distintos do que usualmente se via à época. Nele, os peculiares lutadores competem em arenas temáticas totalmente diferentes entre si, com o objetivo de arremessar o oponente para fora do cenário. As tradicionais barras de energia, vistas em outros games de luta, dão lugar a percentuais. Quanto mais alto o um número, mais suscetível a ser arremessado para fora da arena o jogador fica. Itens malucos e armas também podem ser usados para dar cabo aos seus adversários. Essa série, que em breve terá um vídeo dedicado em sua homenagem aqui no canal, amadureceu com o decorrer do tempo em versões lançadas para todos os consoles de mesa da Nintendo e também passou a receber como personagens jogáveis mascotes de outras empresas, como Sonic e Snake em Super Smash Bros. da Nintendo Wii. Não se pode deixar de dizer que a série, por muito tempo, enfrentou resistência por parte da comunidade gamer considerada hardcore, que simplesmente não a considerava como um game de luta. Esse conceito, no entanto, mudou radicalmente com o derradeiro lançamento de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch ao final do ano de 2018, game que não só representa o ápice técnico da franquia, como é visto como a maior celebração e homenagem ao mundo dos videogames, com o crossover de franquias clássicas como Sonic, Metal Gear, Castlevania, Final Fantasy e muitas outras. Não é exagero dizer que um dos grandes eventos do mundo dos games atualmente está no anúncio de novos personagens para uma série que, ao final de 2019, teve o game Super Smash Bros. Ultimate eleito como o melhor game de luta do ano, superando nomes clássicos e praticamente imbatíveis como Mortal Kombat 11, Samurai Shodown e Dead or Alive. A série Super Smash Bros., que também ostenta forte cenário competitivo e torneios importantes ao redor do mundo, pode ser experimentada por todos aqueles que, por um lado, buscam diversão descompromissada com os amigos, ou também por aqueles que se consideram talentosos e buscam ser o melhor lutador de todos os tempos. Os games de luta, no ano de 2008, há muito tempo estavam sedimentados e enfrentavam certa resistência por uma nova geração de jogadores que não se habituaram com o gênero. A década de 2000 certamente não representou seu ápice, mas ainda se sustentava com raros bons lançamentos como Super Street Fighter IV. Mas essa época de baixa no gênero não impediu Tetsuya Nomura, desenhista da série Final Fantasy, de lutar pela produção de um spin-off envolvendo os principais personagens da série. E por sua vontade, surgiu ao final do ano de 2008 o game Dissidia Final Fantasy, um surpreendente e inesperado crossover envolvendo os principais personagens da franquia em um game de luta de jogabilidade diferenciada, misturando elementos de RPG de ação com lutas 1 vs 1. Seus gráficos são incríveis e reforçam o talento magistral da Square Enix em dominar o portátil PSP. As músicas, por sua vez, fazem jus ao legado da série, com a releitura de inúmeras faixas clássicas que envolvem o primeiro ao décimo game da franquia. O enredo é diferente, e traz a 13a batalha entre Cosmos, a deusa da harmonia, e Caos, deus da discórdia. Nessa batalha, são convocados os 10 principais protagonistas para proteger Cosmos. Por outro lado, 10 vilões são convocados para batalhar ao lado de Caos. Embora possua um estilo diferente dos games de luta considerados tradicionais, Dissidia oferece batalhas emocionantes e inúmeras horas de diversão. Em 2011, o game recebeu uma continuação chamada Dissidia do Final Fantasy, também para PSP, que adiciona novos personagens ao elenco, refina ainda mais os excelentes gráficos do game anterior e também sua jogabilidade. Atualmente, a saga Dissidia continua em Dissidia Final Fantasy NT, lançado para Playstation 4 em 2018, e que traz como novidade a série Batalhas em Trio novas personagens, incluindo aqueles vistos no recentíssimo Final Fantasy XV e as melhorias técnicas já esperadas. Para quem é fã da série Final Fantasy, essa série crossover é recomendada principalmente para quem não abre mão de uma belíssima jogatina portátil ou pretende montar times para competir juntamente com seus amigos em excelentes aventuras online. No decorrer da década de 90, os jogos de luta incendiaram o um cenário competitivo profissional, o caseiro e até mesmo de rodoviária. Era impossível algum jovem da época não saber, ainda que de maneira básica, jogar Street Fighter ou The King of Fighters. E muitos se imaginavam como seria um game de luta que juntasse Ryu, Ken, Yuri, Terry e sua turma. Como combinar estilos com técnicas tão diferentes em um único game? Como convencer as empresas a colocar seus personagens em calorosos combates frente a frente? Essas perguntas faziam parte de um sonho distante e impossível de acontecer. Ou será que não? Com um forte clamor popular à época, impulsionado por uma leva ensurdecedora de rumores, foi anunciado no ano de 1999 um acordo realizado entre Capcom e SNK para colocar os melhores lutadores do mundo em combates espetaculares. Cada companhia ficou responsável separadamente pela realização dos games. Dessa maneira, cada empresa poderia utilizar livremente seus próprios estilos. Da parte da SNK ocorreu o primeiro lançamento, com o game SNK vs Capcom The Match of the Millennium, lançado para Neo Geo Pocket ainda em 1999. Embora não fosse exatamente o que se esperava da companhia, Arrancou elogios da crítica especializada. Ainda nesse mesmo ano, a SNK optou por lançar um card game também para Neo Geo Pocket, chamado SNK vs. Capcom Card Fighters Clash, e que nem de longe atendeu a expectativa dos fãs. Por parte da Capcom, no entanto, veio o que realmente se esperava: Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000, lançado para a poderosa placa Naomi no ano 2000, com um porte impecável para o Sega Dreamcast após dois meses. Nesse game, o que se viu foi uma verdadeira homenagem aos personagens da SNK pela concorrente. Os sprites dos personagens da SNK foram inteiramente desenhados especialmente para o game, com uma qualidade impecável tanto em traços quanto animação. Os cenários, que misturam elementos 2D e 3D também são vistosos e chamam a atenção. Para adequar as franquias, foram implementados os sistemas de Groove. Neles são adotadas características distintas que atendem tanto quem prefere uma jogabilidade voltada para o estilo SNK, quanto uma jogabilidade voltada para o estilo Capcom. Para a execução de comandos, são disponibilizados quatro botões de ataque, o que fez com que a Capcom excluísse botões dedicados aos golpes médios que, para serem executados, precisariam ser acionados de maneira especial. Não podemos deixar de dizer que o jogo é caprichado em seus detalhes, como a inclusão de introdução das lutas com conversas especiais, como no caso de um embate entre Ken Masters e Terry Bogard. Ou mesmo o cenário de construção do dojo da família Sakazaki, que é localizado em frente ao mercado utilizado como cenário de Chun-Li Street Fighter, o que passa a clara sensação de respeito mútuo e proximidade entre as duas companhias. O game possui um sistema de razão um tanto controverso, em que o jogador poderá preencher 4 slots. Cada personagem, por sua vez, contém classificação de razão 1 a 4. Esse sistema foi amplamente criticado à época, pois induz jogadores a escolher determinados personagens de razão maior, já que os de baixa razão não são balanceados o suficiente para enfrentar os demais. Seu enredo é simples, em que a Garcia Financial e a Masters Foundation criam um evento de gala para diminuir os conflitos políticos entre as duas empresas, com a participação dos lutadores mais fortes e famosos do mundo. Apesar de seus pequenos problemas, o game foi muito bem recebido pela crítica e jogadores e figura como um dos grandes marcos do gênero e recebeu, no ano de 2001, uma excelente continuação chamada Capcom vs SNK 2 Mark of the Millennium 2001 e que também foi lançada em uma versão revisada para os consoles Playstation 2, Gamecube e Xbox. A parceria perdurou até o ano de 2003 com o lançamento do game SNK vs Capcom Chaos por parte da SNK, que a essa época já havia sido adquirida pela empresa Playmora. O game, lançado para os consoles da sexta geração e também para a placa arcade MVS da SNK, ostenta jogabilidade muito parelha aos games da série The King of Fighters e apresenta sprites extremamente detalhados quando observados os jogadores da Capcom. Sua arte e jogabilidade, no entanto, não fazem jus aos games lançados pela SNK antes de sua aquisição pela Playman. Nele, são deixadas de lado as artes mundialmente conhecidas por Toshiaki Mori para a adoção de um estilo mais voltado aos animes a jogabilidade é mais rápida e menos técnica que os games anteriores da empresa. De qualquer maneira, independentemente da recepção mista pela crítica e público de SNK vs Capcom Chaos, o crossover entre os personagens da Capcom e SNK, sem qualquer dúvida, foi o mais importante e impactante para uma época em que ambas as empresas, literalmente, se digladiavam para tomar o trono e ser a verdadeira rainha dos games de luta. Bom galera, é isso aí. Essa foi uma rápida e impactante viagem pelos crossovers mais famosos e esperados dos games de luta, responsáveis por trazer infindáveis horas de diversão, desafios, emoção e momentos inesquecíveis na companhia de Ryu, Akuma, Yori, Mario, Cloud Strife e outros tantos personagens que marcaram cada um dos games relembrados. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento com uma justa homenagem a um gênero de games que após um forte período de baixa, vem retomando seu espaço de maneira mais do que merecida, em que são privilegiados jogadores que com muita garra e determinação lapidam suas habilidades esbanjando técnicas difíceis e incríveis de serem testemunhadas. E por que não mostrar para os novos jogadores que os games desse gênero podem ser tão ou mais divertidos do que aqueles comumente prestigiados pela comunidade dos eSports, pegue seu joystick teclado ou controle arcade e treine firme suas habilidades para ser reconhecido como o melhor lutador virtual em seu game de luta preferido. Mas e aí, o que você acha dos crossovers lembrados aqui no canal? Qual o seu game de luta predileto? Já participou de embates épicos de rodoviária ao lado dos personagens da Capcom ou SNK? Dedicou horas para dominar aquele combo altamente técnico e que dá 100% de dano? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado pelos games de luta? Deixamos de mencionar algum game ou momento importante para você? Diz aí nos comentários!